E aí, tudo bem? Como está o seu português? Está bom? Hoje vai ficar melhor! Neste vídeo eu vou te ensinar como dizer every other day em português E você ainda vai aprender como dizer every two days, every ten years, etc Então, vamos lá! Para dizer every other day em português, você usa sim e não É fácil, você vai entender Veja os exemplos ela sempre vem aqui, dia sim, dia não Eu trabalho dia sim, dia não Nós vamos para a academia, dia sim, dia não E você pode usar essa mesma estrutura com semana, mês e ano Semana sim, semana não Mês sim, mês não Ano sim, ano não é estranha essa combinação de palavras. Ano não. Ano não. Mas tá certo. Agora vamos ver como dizer every two days em português. Mas antes, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas aulas. Afinal, são dois vídeos por semana. É muito conteúdo. Ok, então vamos continuar com a aula. Como dizer every two days. Existem duas maneiras de dizer isso em português. A cada dois dias. Ou de dois em dois dias. Agora, seguindo esse exemplo, como você diz... Every ten years. A cada dez anos. Ou de dez em dez anos. Every five months. A cada cinco meses. Ou... De 5 em 5 meses. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Até breve. Tchau.